É isso, esta é a versão cara e esta é a versão 1€, euro e vamos ver se funciona ou não. E vocês estão a tirar fotos com a vossa cama fotográfica compacta, estão a tirar fotos fora de casa e vocês sabem que têm uma foto incrível e querem editar no momento e querem publicar no momento no Instagram e vocês têm uma coisa incrível que faz o trabalho para vocês, que é um adaptador que vocês podem muito facilmente ligar ao vosso telemóvel e adicionar o cartão SD ou o cartão micro SD e assim muito facilmente ter acesso às vossas fotos ou aos vossos vídeos editar e publicar no Instagram rapidamente e sem qualquer tipo de problema e a vossa vida é incrível e o vosso trabalho como fotógrafos é facilitado ao máximo. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso. Eu já vos tinha falado sobre este adaptador que eu tenho, que é da Kiwi Bird, e eu penso que ele me custou mais ou menos 12 euros, 14 euros, já com os portos E eu tinha-vos recomendado, tinha-vos dito que vocês achassem que isto fosse um bocadinho caro, que valia completamente a pena. Mas o vídeo de hoje é um bocadinho diferente porque eu encontrei uma versão de 1 euro e eu comprei-o. Tendo em conta as vossas recomendações da Wish, eu encontrei-o e comprei-o para testar com vocês, para ver se funciona ou não. Por isso, esta é a versão cara e esta é a versão 1€ e vamos ver se funciona ou não. A primeira coisa que eu reparei é que a embalagem é exatamente igual, talvez com uma impressão um bocadinho mais fraca, mas em termos de embalagem é isto que vocês recebem na original. A segunda coisa que eu reparei logo é que este tem um plástico muito mais fraco que o original e este não tem textura nenhuma, enquanto que o original tem uma textura super agradável ao toque e nota-se que é feito com material super resistente, enquanto esta é um bocadinho mais frágil mas, mesmo assim, para um euro parece-me bastante bem o material parece-me bastante bom na mesma. Mas o que nós queremos saber é se funciona ou não. Por isso eu tenho aqui a minha GoPro, que tem aqui o cartão mini SD e vamos experimentar. Vamos pôr então aqui o meu telemóvel de lado e eu agora vou primeiro com o original mostrar-vos como é que isto funciona. Eu tenho aqui então o um cartão mini SD e vou primeiro mostrar-vos como é que funciona com o original. Vocês colocam o mini SD aqui nesta slot. Vocês também podem utilizar cartões SD, de cartões de máquinas compactas ou câmaras reflex. Por isso dá as duas opções e vocês só precisam de colocar no vosso telemóvel. E ele vai-vos aparecer uma mensagem e depois vai-vos aparecer uma mensagem a dizer unidade USB disponível para mover imagens e outros fecheiros e vocês só precisam de clicar. E vocês têm acesso a todas as fotos muito facilmente e a todos os vídeos, claro, como neste caso com a minha GoPro. Já testamos este, não se esqueçam só de... Ejeitar quando vocês quiserem tirar o adaptador do vosso telemóvel para não estragar o vosso cartão, nem o vosso adaptador. Okay, vamos tirar e agora vamos passar para o adaptador de 1€, um vamos colocá-lo aqui na slot E aqui já se vê que há, uh, o cartão não entra tão bem como no outro e nota-se que está um bocadinho mal feito, mas vamos ver se funciona. Pareceu-me abrir este adaptador mais ou menos da mesma forma que o outro, mesmo, mesmo a mesma rapidez. Vou agora copiar para uma pasta do meu telemóvel para ver quanto tempo demora. E parece-me ser bastante rápido, exatamente igual ao original. Um, e estamos agora a transferir um vídeo de GoPro que costumam ser bastante grandes. E não consigo encontrar nenhuma falha em termos de... Em termos de execução, não consegui encontrar nenhuma falha nele, funciona mesmo muito bem. Estou mesmo muito surpreendida por ter funcionado e por ser um euro. Se este tipo de função vos der jeito, vocês estarem de viagem, vocês estarem fora de casa e quiserem publicar fotos, editar fotos e passar as vossas fotos diretamente para o vosso telemóvel rapidamente, Uh, e não quiserem gastar muito dinheiro eu aconselho-vos mesmo muito este de 1€ um ele não está tão bem acabado tem algumas partes de, deste plástico que estão assim um bocadinho de fora e nota-se que não foi tão bem construído e o material não é tão bom mas em termos de funcionar como devia funcionar e colocar as vossas fotos no vosso telemóvel muito rapidamente funciona tão bem como este só em termos de design e em termos de robustez é que perde um bocadinho mas acho que por 1€ um é muito, muito bom. Por isso, eu já tenho um e não preciso de outro. Por isso, se vocês quiserem que eu envie para vocês este adaptador, que dá um jeitazo assim, enorme, digam nos comentários e eu depois escolho um aleatoriamente e envio para a pessoa que ganhar este mini sorteio. Por isso, espero que vocês tenham gostado desta review e que vos tenha ajudado de alguma forma, nem que seja a poupar um bocadinho de dinheiro. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.